Uma terra distante, forasteiro tocando berrante. Só quem importa o poder da palavra é capaz de acordar a massa ignorante. O que, o que eles querem de mim? O que eles querem de mim? O que eles querem de mim? O que eles querem de mim? Vai, querem assistir meu fim de camarim, tomando todinho. Eu sou salvador, sou castigador. Seis são estrelinhas, eu sou elenin. Planeta X, só diga X. Fogo na foto, fogo na foto. Chama no bis, só ronda bis, nunca foi moto. Bota de lado pra ver se acompanha, pra ver se ainda fica no foco Palavras acabam, discurso inválido a rima do gado devoto É bala perdida do agente Smith, tô te punindo na matrix Contrariando fulano que diz que essa não fui eu que fiz Fundidamente voltando, decepciono quem espera o meu fim Aliados eu seleciono, por ambição, stories topim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 Lua cheia, tô de cara cheia, porra feio, tô de saco cheio Tô no meio, vou sair do meio, só tenho mais meio, não tenho outro meio Tava com medo, mas veio, ódio na veia, olho no enredo Bicho ligeiro, levanta dinheiro, mão no meu bolso, perdeu os dedos Tapa o ouvido, perde o sentido, poucas ideias, mal agradecido Todo o caminho que foi percorrido na trilha do mato que eu tinha carpido Hoje apago meu rastro, segundo só é o caralho Querem pagar de astro em cima do meu anonimato